E vou puxar, então, a Thais Reale, que sempre também foi uma militante, se eu posso dizer assim, uma ativista também, né, junto com a Débora, do poder das conexões, do poder do propósito. E vem transformando os né, formatos de trabalho, as, as formas como a gente se relaciona com o trabalho, através de um grande uh, tom que ela tem também, né, que é esse pensamento visual. Então, eu vou chamar a Thaís, para vir falar um pouquinho sobre como é que o pensamento visual, né, é como nova habilidade para esses novos formatos de trabalho. Thaís? Olá, boa noite, obrigada. Oi, bem-vinda. Obrigada. E fiquei pensando, só quero falar uma coisinha antes, né, faz exatamente um ano que nós estivemos juntas no WLA, né, e, e nossa quanta coisa linda aconteceu eu me dei conta que foi pela Débora que eu acabei me conectando com a Frank, me conectou com a Lígia e aí conheci a Carol San Vicente que a gente já tem um produto juntas e agora ela faz parte de um projeto que eu criei de parceria a Débora também faz parte a Elaine dos Anjos que participou da Arezo junto conosco também faz parte desse projeto e, enfim, né? a Ivana, que estava lá, também está junto com a Carol nesse produto. Então, assim, gente, é, é muito legal a conexão que a gente tem condições de fazer e o quão intenso e importante foi, de novo, a gratidão por termos passado pelo, pela primeira onda da pandemia juntas, né? Porque a gente foi conseguindo, enfim, foi, além de aprendizado, foi uma rede que se sustentou emocionalmente, foi muito bonito, assim. Então, acho que a gente tem a conexão muito forte, Uh, daí e vem, e vem desse ponto, né, uh, e eu vou falar, vou falar um pouquinho de, de, de, de novos formatos de trabalho e vou focar no pensamento visual, mas só antes de, de trazer, assim, eu fiquei pensando a Débora falando dela, né, uh, eu tenho uma habilidade muito forte de arquitetar informações, é como se a minha cabeça fosse uma caixinha e eu consigo ir colocando as informações e a maior parte das vezes eu faço daquele bolo que o cliente tem na cabeça ou de várias pessoas diferentes, eu consigo criar, enrolar aquele novelo e mostrar que novelo é aquele, né? O que, que a gente está falando aqui para que a gente possa tomar as decisões para fazer isso. Então, por isso o pensamento visual, eu venho do mundo da pesquisa de mercado e não é à toa que eu estava na pesquisa de mercado porque arquitetar informações faz parte, a gente coleta, percebe e arquiteta e também no design estratégico, né, então essas são as duas áreas que eu atuo, que também trabalha muito com essa parte. E aí, no WLA, o ano passado, reforçou muito, assim, uma vontade uh, genuína, sabe, de olhar com carinho para a questão do trabalho, uh, e dentro da minha seara de trabalho, uh, eu fiquei muito me questionando sobre a questão do trabalho remoto, quando a gente logo entrou na pandemia, porque eu já fazia trabalho remoto, mas fiquei pensando... Né? quantas pessoas estão vivendo isso ao mesmo tempo, o que, que significou isso para elas, para quem já era, para quem não era, enfim, a gente fez, o, eu criei um estudo que chama quando o office adentra o home, né, que é diferente do que quando a gente trabalha remoto, sem pandemia, e me senti chamada mais adiante também para levar esse estudo para um outro patamar, assim, e nós criamos o human office, que é um conceito novo mesmo, de, né? de, de, de trabalho e humano junto, com outro estudo com 18 profissionais, aonde a, El a, El a Elaine dos Anjos é uma das entrevistadas, que a gente fala sobre o futuro do trabalho, uh, que a gente apresenta, até vou fazer, né, mas a gente apresenta agora no dia 17 de março, então quem quiser depois entra nas redes da Thais Reale, que vocês vão ver lá sobre o Human Office. Um, e, e, e foi muito legal, porque mergulhando nesses temas, uh, ficou muito claro que realmente... A gente está passando por um momento muito profundo de mudança e, infelizmente, essa mudança ela vem mais forte quando a gente sai da zona de conforto. né? Então, a gente precisou da greve dos caminhoneiros para dar uma mexida, a gente precisou de uma pandemia para dar uma sacudida geral. E quando a gente olha para esse, esse processo, seja o trabalho híbrido, remoto presencial, que a gente experimentou até agora nesse período, todos esses, seja as modalidades de trabalho de temporário, fixo, freelancer, empresário, startupeiro, não importa, seja a parte de, uh, de métodos ágeis dentro do trabalho que vem facilitando a vida das pessoas, mas também quando eu olho para formatos de trabalho, eu também penso na relação líder-liderado, e liderado líder, né? Porque isso também mudou. Tudo isso foi impactado. E a gente vive no modelo beta que a gente fala na inovação. A gente tá sempre em beta, a gente tá sempre prototipando. Mesmo a gente sabendo que viveu, a gente continuou e, as... e deu uma tropeçada de novo, agora, sabe? Voltou a dar uma boa tropeçada. Então a gente segue nesse, né, nesse always on beta. E, e para isso a gente precisa muito ressignificar muitos conceitos dentro do trabalho, desde produtividade, uh, conceito e métrica, né, produtividade, colaboração, cultura, uh, liderança, e principalmente eu vejo que é o um momento do upskilling, da gente fazer, né, da gente aumentar e ampliar, né, a nossa capacidade, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, porque realmente está chamando, e aí... Entra, né? Uh, entra o pensamento visual. O pensamento visual ele caiu na minha vida em 2011, quando eu conheci a Luberg, que ela é facilitadora gráfica. E eu tava dando uma palestra, e ela facilitou a palestra, e quando eu olhei, assim, aquele resumo visual do que eu tinha falado, eu falei, nossa, que poderoso, ele fala muito além. E a partir dali, o pensamento visual, eu me dei conta que eu vivia esse pensamento visual sem me dar conta, que era uma habilidade, né, era, um, era um, um, uma, uma característica que eu tinha muito forte, e que isso me potencializava muito. E quanto mais eu trabalhei o pensamento visual, mais a minha criatividade ampliou. Era engraçado que quanto mais eu pegava uma folha de papel em branco e começava a escrever do centro para os lados e me propunha a anotar um, um, uma noite como essa, sem saber tudo que ia sair de fala, mas tendo que colocar tudo numa única folha de papel, o meu cérebro criava novos caminhos, novas sinapses e eu me tornava muito mais criativa, os insights vinham assim de um jeito, jorravam, enfim, né? assim, foram muitas, uh, uh, muitos pontos muito positivos. Conectando esses dois temas, eu vejo que a gente está num novo momento de trabalho, né? de olhar diferente, a gente precisa de mais produtividade, precisa de mais assertividade, a gente tem mais tempo em casa, mas menos tempo ao mesmo tempo, porque tem várias outras coisas para gerenciar aqui. Né? E a gente precisa de muita empatia, e a gente precisa pensar como faz isso de uma forma diferente. Só que tudo isso não precisa ser chato, né, gente? Tudo isso não precisa uh, ser... Uh, tradicional e linear, e quando entra o pensamento visual, fica tudo, tudo muito melhor, porque a gente aproxima as pessoas, eu consigo trazer um significado, sabe quando a gente começa a desenhar e todo mundo vai olhar para aquele desenho? É uma forma que a gente tem de começar a fazer todo mundo tomar uma direção daquele divergente das conversas que andavam tendo na reunião para um convergente dentro do papel, dentro de um desenho. Isso não significa, ai Thais, não sei desenhar, gente, não preciso desenhar, eu não sei desenhar também, continuo não sabendo desenhar. Né? mas eu sei a linguagem visual, eu sei que se eu pegar e começar a construir post-it, se eu começar a trazer um encadeamento, se eu criar um canvas ou um template, eu facilito a chegada da tomada de decisão, eu facilito que a gente aproveite melhor o nosso tempo das reuniões, né? e tudo isso, eu fiquei pensando, assim, porque eu queria fazer uma, enfim, se eu pudesse, eu falava, né? Eu, enfim, falo muito sobre isso, é um tema que, cada vez eu quero falar mais, mas quando a gente olha, por exemplo, um livro assim, é muito melhor quando a gente olha um desenho e um esquema do que quando a gente precisa parar 100% e ler, né? então assim, o quanto realmente a representação visual, seja ela desenhada, seja ela no aplicativo Mural, seja ela no aplicativo Miro, seja ela no Google Drive uh, compartilhado de PowerPoint, de Word, não importa, o quanto isso é importante. Uh, e o quanto isso reforça que a gente se torne mais criativo. Eu estou dando umas olhadas porque eu dei um, uma estruturada aqui, né? Que a gente se torne não só mais criativo, mas que a gente gere essa maior produtividade. E eu queria trazer só exemplos para ficar mais claro como é que a gente pode fazer uso dessa habilidade do pensamento pessoal, do pensamento visual, tanto na nossa vida quanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional do pessoal desde planejar e organizar a nossa agenda, né? eu faço isso com meus filhos desde pequeno, com post-its do quarto, com a, com, a, com a empregada, a gente tem isso organizado, eu tenho lá toda a agenda de comida, de tudo, está tudo no visual, está tudo fácil, simples, para que a gente não tenha dúvida do que foi combinado, e não tenha dúvida do que precisa ser feito. Há próprias anotações de palestras, cursos, uh, enfim, anotações de reuniões, e uh, eu posso estar colocando projetos pessoais no papel, que eu acho isso muito legal. E quando a gente vai é, para o trabalho, a gente usa muito o pensamento visual em reuniões, aonde eu consigo trazer, seja para um planejamento da reunião mais assertivo, seja para uma facilitação, aonde as pessoas não estão chegando em lugar nenhum, e a gente sabe que acontecem muitas reuniões, onde a gente perde tempo, aonde a gente não chega com o resultado, e quando a gente cria... Um canvas, um business model canvas, uma jornada do cliente, não importa. Tudo são modelos que a gente tem que nos ajudam a fazer com que as pessoas orientem o seu tempo e a direção do trabalho para aquele resultado que a gente precisa chegar. E hoje, com todo esse acesso que a gente teve, a partir de agora, do trabalho remoto, principalmente, a essas ferramentas, eu já saio disso, já posso sair de uma reunião com o Trello agendado e organizado, eu já posso gerar o output no, no Mural e baixar o um download e acrescentar no Trello, acrescentar no, enfim, em qualquer um desses aplicativos de gestão de, de, de projetos e tudo mais. Então, assim, a facilidade que a gente tem, ela é imensa. Outro ponto que eu acho fantástico, assim, ó a parte de venda de ideias, quantas ideias que nós temos, interessantíssimas dentro dos negócios, que a gente perde porque a gente não sabe vender a ideia. A gente precisa vender a ideia. Vou trazer um exemplo assim que eu lembro até hoje. A Real mudou a marca dela e eu precisava mostrar para os meus clientes que eu tinha mudado a marca e eu mudei meus, um pouquinho dos meus serviços, que eu tinha melhorado, ampliado, qualificado o portfólio. A gente levou eles para um passeio de barco no Guaíba, aqui em Porto Alegre. E aí, a experiência do passeio, eu montei dois boards grandes, porque eu pensei: não posso entrar com PowerPoint, né? Não vai ter como fazer PowerPoint, projeção dentro do barco. E eu fiz os boards com imagens nossas, contando a história. Fiz algumas brincadeiras, tapei um pedaço para eles irem respondendo, e ficou super legal. Então, assim, o quanto a gente vende uma ideia, muitas vezes, pelo visual, pelo que a gente desenhou. Pela arquitetura da informação. Eu lembro lá na Fruque, que é enfim, um dos clientes que eu trabalho bastante aqui no Rio Grande do Sul, o quanto a gente conseguiu vender ideias de crescer, de ampliar portfólio de produtos, que eles têm um, um portfólio super legal hoje, através de desenhar esses projetos. Né? Uh, ontem a DAI, que também fez o WLA, ela é minha mentorada, ela é assim, ela, ela criou um produto novo aí, que é a mentoria de líderes em pensamento visual. Então, ela que me pediu isso, e eu estou fazendo com ela nós mudamos o PDI, Plano de Desenvolvimento, da empresa dela, em vez de ser aquele Excel, a gente foi lá e montou, pena que eu não consigo mostrar para vocês, mas a gente montou três slides, a gente resolveu fazer no PowerPoint, para ser uma ferramenta mais fácil, enfim, mas três materiais completamente visuais, com uma matriz de priorização, com uma série de coisas que a pessoa sabe o que ela tem, ela vai querer imprimir e ter do lado dela, se ela quiser, ela vai ter na tela, ela vai ser fácil dela poder uh, olhar para aquele um plano, minutinho. ter mais vontade de fazer enfim gente, tem muitas coisas que daria para falar, existem milhões de ferramentas, o um mapa mental, anotações, facilitação, enfim, uma série de ferramentas, montar, uh, uh, montar diagramas, fluxogramas, isso tudo faz parte do pensamento visual, mas para deixar um recado assim, uh, final, dois recados, o pensamento visual ele segue a mesma modelagem do design thinking, de abrir e fechar, então eu olho a informação, aí eu vejo, eu categorizo a informação, eu coloco ela em clusters, eu abro de novo, eu imagino, aí eu crio, vem as conexões, os insights, e lá no fim eu comunico, eu escolho qual é o caminho que eu vou comunicar, se eu vou comunicar por um PowerPoint, se eu vou comunicar por um vídeo, se eu vou comunicar pelo que seja, então só para vocês entenderem, isso está totalmente pautado na inovação. Meu recado final, gente, precisamos de líderes mais visuais, né? O líder visual, ele aproxima, ele conecta, ele traz, ele consegue fazer o engajamento para que a gente consiga realizar. As nossas reuniões precisam ser mais visuais, precisam ser mais produtivas e a gente tem um ferramental maravilhoso no pensamento visual para conseguir isso. Um, e tudo isso amplia a nossa criatividade tudo isso amplia. Quanto mais a gente trabalhar, mais a gente faz. Então, eu queria deixar um desafio simples e fácil para vocês. Comecem hoje. Próximo momento, se não der hoje, amanhã, peguem um papel em branco, comecem a escrever ele do centro para as pontas e vocês vão ver que quanto mais vocês trabalharem, uma forma diferente para o cérebro de vocês, mais ele vai entregar para vocês. E a gente vai se tornar mais assertivo, produtivo e criativo ao mesmo tempo, fazendo com que as nossas né, que o nosso dia a dia em casa, no trabalho, seja muito mais leve e muito melhor. Então, para mim, não tem como não ser uma habilidade aí para 2021 e para frente também. Show. Obrigada, Thaís, pelas tuas uh, reflexões. O pessoal aqui está dizendo que quer colar em ti, quer saber mais. E eu coloquei ali as tuas redes, mas se tu também, se quiser complementar, deixar ali para o pessoal te encontrar. E. E, enfim, né, e a gente fazer essas conexões.